Fala seus louco da cabeça. Aqui é o Tigrão Foda, de volta com mais um vídeo. Então, vamos falar sobre ejaculação precoce, pois vocês sabem, essa é minha especialidade. Além de emprestar minha voz ao Gol go você vocês lembram que falei do meu encontro com a Melissa? Pois é, que meu Bilal tocava na portinha e já queria gozar. Aquilo foi terrível, assombroso, tenebroso bom, mas eu melhorei, passei de 0 a 2 minutos, para uns 10. Depois eu me curei e hoje duro mais de 40. A minha primeira melhora se deu com os tratamentos caseiros para a ejaculação precoce, e é por isso que trago sempre novas receitas. Mas a cura se deu com um tratamento definitivo, que sempre deixo no comentário. Vamos ao conteúdo soldados do Tigrão. Receita caseira para controlar ejaculação precoce. Banho de assento com alecrim Banhos de assento com alecrim cura a ejaculação precoce. Não, mas pode fazer você durar mais tempo na cama. Tempo acima de 10 minutos. Estar relaxado é fundamental para quem quer durar mais tempo na foda. Por isso a especialista, e nutróloga, Andrea, acredita que os banhos de assento com alecrim podem ser um bom tratamento caseiro. O alecrim é conhecido por seu poder revigorante, e banhos de assento com alecrim fresco ajudam a sedar os órgãos genitais. Isso mesmo, o pênis e vagina. Assim promovem o relaxamento físico e mental, explica a especialista. Soldados do Tigrão, façam isso e comece a durar mais tempo no sexo. Dê mais prazer à sua esposa, namorada ou amante. Se quer aprender o um método definitivo, veja meu outro vídeo no site. Link na descrição do vídeo. Então os soldados do Tigrão Foda, por hoje só. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta.